a SWA surgiu da ideia de prestar um suporte individualizado e estratégico, com a missão de transformar o sonho de estudar e trabalhar na Irlanda em uma experiência inesquecível, oferecendo as melhores instituições de ensino certificadas em todo o território irlandês. A SWA dá suporte gratuito no planejamento do intercâmbio em todo o trâmite junto à escola escolhida, o aluno tem direito ao suporte e viver o melhor que a Irlanda tem a oferecer. Paralelamente a isso, está aumentando estratégias online nas redes sociais e entrando com um novo portal de informações sobre intercâmbio. Olá, seja muito bem-vindo, começando agora mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com o Silas Lima, ele é o diretor da SWA International. E ele fala diretamente de Dublin, na Irlanda. Olá, Silas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. um grande prazer é, participar aí do programa de vocês, poder colaborar com os telespectadores. Aí. Certamente. Nós que agradecemos a sua gentileza em nos atender. É, certamente, vários assuntos importantes para tratarmos e abordarmos nessa edição do Empresários de Sucesso. Mas, para começar, eu gostaria que você nos contasse em que momento da sua vida você toma essa decisão nada fácil de deixar o Brasil e se arriscar no exterior. E gostaria também de saber como foi a sua chegada em Dublin, na Irlanda. Por favor. Legal. Eu, eu trabalhava na área da aviação no Brasil e em um determinado momento é, eu percebi que eu precisava progredir na minha carreira profissional. Dentro da aviação, se você não falar a língua inglesa, você não consegue é, é, ter um crescimento aí nesse, nesse setor, né? Ah, eu, por, é, eu tive é, um incentivo de alguns familiares que já moravam aqui no, no, no, no país, na Irlanda, e além disso, ah, quando você trabalha na aviação, é, você também sempre pensa em viajar um pouco mais longe, né? Você tem já, você está acostumado a lidar com pilotos, com comissários de bordo e ali você tem no dia a dia essa essa ideia de, de também poder viajar. E eu decidi comprar um pacote de inglês aqui na Irlanda, né? Um pacote de oito meses. E só que ao chegar aqui no, no país, eu percebi que esse país é, tem tinha muita oportunidade que, que não, não ia ficar só em um curso de inglês de seis meses. E aí eu fui pro, progredindo, fui me adaptando na cultura do país, e já são aí 16 anos que eu, que eu estou aqui hoje, e pronto aí para poder é, sempre estar tá dividindo essa experiência. Perfeito, muito bom. Agora que já entendemos um pouco essa decisão que você tomou e como foi essa sua chegada na Irlanda, Queria entender esse outro passo muito importante, que foi o, a, o ato de empreender. Abrir o próprio negócio no exterior. Conta para gente, por que criar a SWI International? Como se deu esse processo? Então, Daniel, quando você chega é, em um país é, no exterior, você... Eu acho que a primeira coisa que você pensa em fazer é primeiro ter o domínio da língua, né? E segundo é o trabalho, né? Você precisa arrumar um trabalho, não só pelo dinheiro. Claro que quando a gente migra para um país diferente, que nem no caso da Irlanda, você está pagando é, euros em reais. A diferença é uma diferença grande. Então a gente busca uma oportunidade profissional. Ah, no meu caso, por coincidência, eu fui parar no ramo de manutenção de escolas de inglês. E, e aí, é, é, estando trabalhando aí na, na, nas escolas, eu tinha um contato diário com professores, com alunos, e, e nisso eu trabalhei por alguns anos. E em uma dessas escolas, eu tive a oportunidade de conhecer uh, o, uh, três diretores, na verdade, eles estavam fundando uma escola na época, e e conversando com eles, né, sobre o trabalho ali que eu tinha feito para eles, eles perguntaram o que, que você fazia no Brasil, e eu falei, olha, no Brasil eu trabalhava com marketing de aviação, e eles falaram, poxa, é, você não quer trabalhar com, é, na área de marketing com a escola, né, nós estamos abrindo aqui, a gente precisa de alguém que fale português e espanhol. E aí eu abracei essa oportunidade aí, né, com... com é abracei essa oportunidade, assumi o marketing da escola, implementei um departamento exclusivo de suporte ao aluno e essa escola ela teve um crescimento muito significativo e aí convivendo no dia a dia com esses alunos, eu comecei a criar dentro desse departamento de suporte ao aluno, eu comecei a criar soluções para os problemas desses alunos. Aí, então, surgiu a ideia de criar a SWA e colocar a SWA no mercado. A SWA funciona exatamente como um suporte para os alunos internacionais. Silas, eu gostaria, Legal. inclusive, de me aprofundar um pouco nesse trabalho que a sua empresa tem desenvolvido e desempenhado com tanta eficiência aí na Irlanda. Como funciona o processo de intercâmbio com os alunos? Explica para gente, do início ao fim desse processo, por favor. Legal, eu costumo dizer que a Irlanda é uma porta aberta para a Europa, então quando você decide estudar na Irlanda, você tem a facilidade de conhecer, de explorar a Europa toda. O processo de intercâmbio na Irlanda, ele é muito interessante, porque quando você compra um curso, você pode trabalhar legalmente no país, então você tem duas opções, você tem a opção de, de um curso de, de curta duração, né, que vai de 1 até 12 semanas, ou então você tem a opção é, de 25 semanas. O pacote de 25 semanas, na verdade, são oito meses é, de visto no total. É, você, você estuda seis meses e tem dois meses de férias. Você pode trabalhar legalmente nesse pacote. Uh, existem aqui também opções é, de cursos universitários, mestrado, pós-graduação, para quem queira aí é, é, progredir na carreira, né, continuar os estudos. Uh, então é basicamente isso, você precisa de ter um pacote completo, esse pacote envolve uh, o curso, uh, uma semana de acomodação no mínimo, você precisa também de passagem de ida e volta uh, do Brasil, né? Você precisa, além disso, ter o um passaporte válido de seis meses. Você precisa também é, de ter ah, um curso de proficiência, que tem que estar incluso no pacote também. Ah, seguro médico é basicamente esse o pacote completo é, para você poder estar vindo estudar aqui na Irlanda. Ok, muito bom. Agora, Silas, eu tenho observado, muitos brasileiros é, acabam... Justamente escolhendo e optando uh, por esse destino, Dublin na Irlanda, por conta dessas muitas facilidades que você disse. Preços mais acessíveis, grande oferta de oportunidades profissionais, especialmente no ramo da tecnologia, muitas empresas instaladas aí no país, e também uh, ótimas opções no campo educacional. Diante disso, várias empresas acabam prestando serviços semelhantes à SWA. Também fazem essa ponte com estudantes brasileiros, latinos, norte-americanos e por aí vai. Mas a SWA tem se destacado muito nos últimos anos. Me parece que você tem alguns ingredientes, alguns diferenciais que fizeram da empresa um grande sucesso. Então, Explica para gente quais são esses diferenciais que fazem a SWA estar um pouco à frente das demais. Exatamente, Daniel. O que a gente tem feito aqui ao longo desses anos, a nossa vantagem é pelo fato da gente estar aqui no país, tá? Então a SWA ela tem um suporte, ele não é um suporte básico de buscar no aeroporto, a isso é um suporte básico, né? Ajudar a escolher a escola, buscar no aeroporto. O nosso suporte ele é um pouco mais estratégico, tá? Então, ele começa desde o início, antes do embarque do aluno, a gente faz uma triagem, a gente quer entender exatamente o que, que aquele aluno está buscando, quais são as condições daquele aluno. Nós trabalhamos com mais de 30 escolas, todas certificadas pelo governo, mas existem algumas. Diferenças entre escolas, existem escolas mais caras, mais baratas. O que eu costumo falar é não deixe de vir. O intercâmbio é uma oportunidade excelente. Mas dentro do nosso suporte, nós temos uma sede bem no centro de Dublin, tá? Aonde nós recepcionamos nossos alunos no aeroporto. Eles vão receber um kit completo. Esse kit tem é, aí dentro dele também. Uh, um telefone já daqui da Irlanda, um, um SIM card, né? um, você chama de chip, desculpa, é, já com crédito, onde o aluno já vai ter acesso à internet, já vai poder falar com os familiares, já vai poder utilizar o mapa. Nós temos acomodação própria, então nós fazemos esse trajeto do aeroporto para nossa acomodação. Aqui na nossa sede, é, no centro de Dublin, nós fazemos uma palestra de A a Z sobre intercâmbio na Irlanda, adaptação no país, ah, nós falamos sobre a cultura da Irlanda, nós falamos sobre sobre saúde, segurança, como não cair em golpes ou, ou é, às vezes ou, muitas vezes os alunos não dominam a língua então eles precisam né, desses passos iniciais. a gente faz a carteirinha de transporte, a gente tem um tour que a gente chama de o, o tour funcional a gente mostra banco, correio, supermercado, como é que funciona, Uh, além de tudo, é uma, uma das partes, um dos desafios mais difíceis para o intercambista, é a parte de arrumar acomodação, então a gente presta todo esse suporte, né? é, ajudar o aluno a alugar o imóvel aqui, uh, fazer a, a primeira mudança, uh, conversar com o proprietário do imóvel, fazer, ajudar na parte do contrato, fazer a apresentação na escola, na primeira semana, é, além disso a gente faz também a gente tem plano de carreira profissional, eu já trabalho há muitos anos com isso aqui na Irlanda também, me especializei nessa parte, então a gente tenta entender o que, que o aluno estudou no Brasil, se a gente consegue aproveitar na Irlanda, de que forma aproveitar isso, e a gente consegue direcionar a, a, o intercambista para um caminho de sucesso. Muitos acabam ficando... É, existem muitas oportunidades aqui na Irlanda, você pode estar fazendo uma, uma, uma pós-graduação, é, você consegue através da pós-graduação um visto que chama 1G, esse visto pode, você pode aplicar para uma empresa multinacional, você pode ser contratado na sua área e aí você ganha, você pode estender esse visto por cinco anos, podendo aplicar até para a sua cidadania irlandesa. Então existem muitas oportunidades aqui no país, realmente... É muito interessante, a Irlanda. Perfeito, Silas. Muito obrigado pela resposta. Mas agora, antes de encerrar, gostaria de falar um pouco sobre o futuro da sua empresa, da SWA International. Você pretende expandir a atuação uh, do, dos seus negócios, eventualmente até é, expandir para outros países, esse trabalho que você já, já realiza com muito sucesso aí na Irlanda, ou incrementar o portfólio de serviços que são oferecidos. Conta para gente quais são as novidades que muito em breve você e sua equipe irão oferecer na SWA International. Legal. É, aqui na SWA a gente preza muito pelo suporte. né? Quando os alunos eles, é, compram um intercâmbio, muitos deles é, vendem a casa, vende o carro, os pais... É, guarda um dinheiro, né, um investimento suado, então a gente, tem, a gente tem que ter certeza de que isso seja um investimento correto, de que o aluno é, tenha um proveito. E, e, então o que a gente, o nosso maior investimento aqui é sempre o suporte, a gente quer sempre melhorar o suporte, a gente está... Nós temos agora uma professora de inglês para auxiliar os alunos na chegada, com um inglês básico, ah, nós temos também um portal, eh, vamos colocar no mercado agora um portal exclusivo de notícias com, eh, com, com, com notícias ao vivo, mesmo falando sobre os tópicos que são importantes eh, para os alunos, eh, nós colocamos no mercado também uma plataforma de pagamento totalmente segura, ah, que a gente chama de Pague Seguro. então com, quando o aluno... Eh, compra o seu curso, a sua viagem pela SWA, ele pode pagar diretamente para a escola, ah, e a escola ela é totalmente assegurada pelo governo da Irlanda, então isso evita qualquer é, problema com fechamento de escola, ou de, de, de empresa que seja, então os, os, os, os intercambistas estão totalmente assegurados nesse aspecto. Né? Então a gente está entrando com, esse, com, esse, com essa plataforma de pagamento exclusiva agora, e, além disso, nós estamos também abrindo, investindo na, na América Latina, então a gente está abrindo aí ah, em alguns países diferentes também, na Bolívia, Panamá e México, e para os latinos que queiram vir para a Irlanda, né, para que eles possam ter essa oportunidade de ter esse suporte também. E, além disso, é, nós, temos a, nós estamos abrindo outros destinos também, então vamos estar trabalhando aí com Malta e também com o Canadá, para os alunos que estão querendo aí, é, é, mergulhar no intercâmbio e, e, e aprender inglês e progredir na carreira. Sem dúvida alguma. Informações importantes compartilhadas pelo Silas Lima, ele que é o diretor da SWA International. O papo hoje foi justamente sobre intercâmbio, sobre é, viagens que possam agregar muito a esses jovens estudantes. Olha, Silas, gostei demais da conversa, viu? Parabéns pelo seu trabalho, desejo mais sorte, mais sucesso nessa sua caminhada e quando vier ao Brasil, por favor, faça uma visita aqui nos estúdios do Empresários de Sucesso. Até a próxima! Com certeza, eu é quem agradeço a oportunidade e desejo aí muita sorte aos futuros intercambistas e é, não deixe de fazer o intercâmbio, isso é uma mudança é, é, muito interessante na, na vida de todos. Aí. Muito obrigado e, é, pela oportunidade. Nós que agradecemos principalmente pelas informações e pelas dicas. Até a próxima. Eu conversei com o diretor Silas Lima da SWA International, hoje falamos sobre intercâmbio especialmente para a Irlanda. Empresários de Sucesso TV, o canal do Empreendedorismo.